E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô de volta com mais um vídeo de os Mini Titans. Tiny Titans, pra vocês que gostaram do vídeo anterior onde eu fiz meio que minhas primeiras impressões, se você não assistiu, clica aqui nos cards do Youtube para você dar uma olhada no primeiro vídeo, que talvez dessa série de vídeos dos Tiny Titans, dos Mini Titans. Se você curtiu, não se esqueça de já deixar também o seu like nesse vídeo antes de começar. Vamos lá! A gente tinha parado onde a gente estava fazendo aqui algumas missões secundárias. Estamos atualmente de noite e beleza, vamos tentar fazer algumas missões secundárias aqui para ver o que a gente consegue. Eu tenho que, na verdade, ver aqui no mapa o que eu tenho que fazer. Vamos seguir esse versus aqui. Eu acho que eu tenho uma batalha pra fazer contra esse cachorrinho, cara, que é de nível 1. Acho que dá pra fazer uma batalha. Vamos começar o jogo, vamos começar o vídeo de hoje já com uma batalha, manos. Então, vamos lá. Eu tenho o meu Robin de nível 3, o meu Mutano de nível 2. Cara, o cara tem tudo nível 10, o cachorrinho, cara. Eu, com certeza, vou perder. Então, vamos em busca da nossa primeira derrota, provavelmente, cara. Por quê? O cara tem todos os, os, os, os mini titãs no nível 10. Ele tem a Estelar no nível 10, a Ravena no nível 10. E aquela minhoquinha até hoje, que eu não sei o nome de nível 10 também. Mano, então, vamos lá. Já vem a Ravena com a pancada, cara. Já vem a Ravena com a pancada. Se for muito forte, eu já vou ficar ligado, mano. Vai, vai, vai, vai. Esse golpe que a gente desbloqueou no vídeo passado, ele dá um stun, né? Que é um... um... Fica... fica eles... A Ravena vai ficar paralisada Por um certo tempo Que é interessante Beleza Já vamos receber o nosso primeiro ataque 6 de dano Não é muita coisa assim Ah, mas substituiu O nosso Robin Pelo Cyborg Não tem problema Vai levar 6 de dano Na fuça Beleza Temos agora A Ravena com 9 de vida Eu posso usar esse poder aqui Do Cyborg Que é o Dreno De bateria Eu perco 5 de HP Mas eu encho a minha barra Não vou fazer isso Eu vou dar dano aqui na, na Ravena Vamos ter, ver se a gente consegue Já levar ela Beleza Falta 3, falta 3, mas o tá bloqueado, meu Deus, cara. Agora eu posso usar o Mutano e dar aqui... Ixi, tá demorado, tá demorado. Posso usar o Mutano e dar 3 de dano em todo mundo. Caramba, tá quase morrendo o Mutano, velho. Se ela dá mais um golpe, eu morro. Se ela dá mais um golpe, eu morro. Vai, vai, vai, vai, deu tempo, deu tempo. Vou conseguir matar ela e ela não vai usar o golpe pra me matar. Deu muito tempo, caralho, deu muito tempo, show de bola. Vamos ver se a gente consegue... Fazer o Mutano dar mais um golpe Pelo menos, vamos dar 4 e 5 Tanto na... na... Vamos dar 4 e 5 nos dois Heróis, nos dois mini titãs. E já o outro, o outro deles já tá com 6 de vida, talvez a gente consiga ganhar De os heróis de nível 10 Cara, vai, vai ah, Agora a gente perdeu, agora vai dar mais... Não, ela tá usando o poder Beleza, a gente só tem 8 de vida A gente ia morrer quase certeza Mas conseguimos deixar Com um 8 e 1 De vida, cara então, tamo excelente, tão excelente, tão excelente. Vai, vamos, Robin, vem Robin. Tamo Robin vamos, Robin, vamos, vamos, vamos, vamos dar uma melhorada no Robin. Vamos ver mais uma melhorada no Robin e agora a gente vai para derrubar. Meu Deus, tomei, o... Não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Os gatinhos, cara. Como assim esses gatinhos? Beleza, vamos colocar então o um Mutano. Ele tá fortalecido e a gente vai conseguir deixar só um Titã do meu oponente, ah não, consegui dar um golpe muito forte, o Mutano deu um golpe crítico, e acabou levando a gente a vitória, a gente conseguiu ganhar com o Robin de nível 3, o Ciborgue de nível 1, e o Mutano de nível 2, conseguimos ganhar de 3 heróis de nível 10, então foi excelente, conseguimos mais um nível do Robin, conseguimos mais um nível de cada um dos nossos heróis, na verdade, conseguimos um pouco mais de ouro, e show de bola, vamos ver aqui, vamos dar mais força pro nosso Robin, que a gente está focando na força, nesse... Nesse nosso herói, no cyborg eu vou focar, talvez, deixa eu ver cara, eu posso focar na vida dele, que é interessante, eu acho que vou focar no ciborgue, eu vou fazer ele um tanque, eu vou fazer ele que, com que ele fique com bastante vida, e o mutano, deixa eu ver o que, que eu faço, forma de gorila, quando desbloqueamos mais uma habilidade, show de bola, no nível 3 a gente desbloqueia essas habilidades, mas a gente não consegue melhorar o Mutano Beleza, então conseguimos vencer o cachorrinho E agora vamos vamos olhar o mapa, ver o que a gente tem pra fazer aqui, mano Temos uma missão paralela aqui, uma missão paralela ali é... A gente tinha que completar a missão da Ravena, né? Conseguir um boneco da Ravena e entregar pra aquela menininha que tava na praça Vamos pra esse... essa loja de brinquedos e vamos ver se a gente já consegue comprar um boneco. Mano, eu não tô conseguindo marcar no mapa, velho. O que eu tô fazendo de errado? Eu quero marcar pra eu vir aqui. Aqui, então. Que seja aqui. E não tá aparecendo, velho, no mapa. Temos moedinhas, beleza. Mais moedinhas. Então vamos correr pra, esse, pra essa estrelinha, mano. Que são missões paralelas. Vamos conversar com o cachorrinho. Au! Que isso, garoto? Au, au! Você, você quer um boneco? Au, au au, au. Um boneco do Robin, é isso? Ah, au au! <risos> Não quer o é um boneco do Robin. Você quer três bonecos do Robin, garotão? Para um cão, você tem um bom. você tem um gosto bem idiota. Deixe comigo, cidadão peludo. O melhor boneco de todos está prestes a ser seu. Beleza, temos que conseguir então três bonecos do Robin. E a gente vai ter o Robin anos 80 também, cara. Beleza, um show de bola, vamos marcar aqui então E eu acho que eu tenho que seguir aquela setinha Tá bloqueada aquela área, beleza, vamos seguir a setinha Pra gente tentar completar a missão do cachorrinho que quer muitos bonecos do Robin Beleza, vamos lá, vamos lá, estamos chegando Vamos pegar só essas moedinhas aqui, ó Caramba, tem muitas moedinhas aqui, velho Beleza, pegamos as moedinhas Pra gente comprar bonecos do Robin e eu acho que não vai dar pra comprar todos os bonecos que a gente precisa Pegamos mais moedas Mas vamos ver o que a gente tem aqui Talvez a gente tenha bonecos novos pra gente poder colecionar também Temos aí estelar que a gente não tem Temos o Billy numeroso Temos o Red X, ok Temos também bonecos do Robin de nível 2 155 ele custa Não quero bonecos do Robin de nível 2 Não quero Ravena maravilhosa Olha isso Legal, cara. Ela, Ravena, com, com a fantasia da Mulher Maravilha. Beleza, vamos ver. Mano, só tem os bonecos do Robin de nível 2. E agora, eles sumiram. Batgirl, que louco, cara. Essa daqui, ó. 2 mil moedas. Temos o Asa Noturna. Temos o Speed. Ah, e o Charada. Chip de vinda. Chip do Valentão. Eu não sei pra que servem esses chips, mas provavelmente... A gente vai saber daqui uns tempos. Não temos os bonecos do Robin que a gente precisa, mas vamos comprar a boneca da Estelar, porque assim a gente vai desbloqueando mais heróis para a nossa coleção, né? Então vamos abrir a bonequinha da Estelar e quem sabe ela seja uma boneca super boa. Eu nem sei, eu nem olhei as habilidades dela, manos Então vamos ver aqui o que, que a gente tem de habilidades. Temos os olhos de laser que causam 3 de dano. Temos a vida, ela recupera a vida, então ela recupera 4 de vida. E temos uma habilidade escondida. Então nós a gente vai pular essa parte. Vamos em busca de mais batalhas, cara. Porque eu acho que vai ser o que a gente deve realizar. Temos aqui então nossa... Não, dessa aqui eu vou pular vamos pra, pra batalhas. Porque a gente precisa de dinheiro. E nós não temos. Vamos em busca de mais batalhas. Temos mais um cachorrinho para mais batalhas. Eu não vou conversar com você. Eu vou simplesmente te desafiar. Vamos batalhar com mais um cão, e temos aqui os nossos oponentes, que eu não sei não sei qual é esse primeiro, e temos um Robin de nível 4. Então vamos colocar aqui o nosso Robin, o nosso Mutano, e a nossa nova boneca da Estelar. Quem sabe ela seja uma boneca interessante da gente utilizar no lugar do Cyborg, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o Robin em batalha, e depois enfrentar aquele outro boneco que nós não conhecemos ainda. Então beleza, temos 18 de vida desse oponente Que está se fortalecendo Vamos lá, vamos nos fortalecer, vamos nos fortalecer Vamos dar muito dano agora, cara A gente vai dar muito dano E eu vou carregar aquele especial Que vai ainda dar um stun no meu oponente Vamos, vamos, agora a gente vai levar uma porradona Não, não levamos uma porradona não, Beleza, beleza, estamos conseguindo segurar a barra Levamos uma porradona, 3, 6, 9, 12 de dano É muito dano Beleza, vamos dar aqui o nosso golpe especial então Toma porrada na cabeça, pegamos um Tofu ainda, show de bola ok, veio O quem veio no Tofu, veio o Sleep, que vai fazer o meu oponente dormir por algum tempo E já vamos matar o nosso primeiro oponente, que eu não faço ideia de quem seja Beleza, mano, mais um Sleep pro nosso Robin oponente Beleza, beleza, beleza, beleza, vamos, vamos, vamos, vamos Eu vou usar esse poder, vou fortalecer, vou fortalecer todos os meus heróis mais uma vez E vou dar um dano com a nossa nova heroína Que é a Estelar Ela vai dar 11 de dano Ou ela pode dar uma cura de 12 Beleza, mano Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pro Robin Porque eu acho que eu vou começar a utilizar A Estelar como uma tropa de suporte né? Como uma heroína de suporte Para as nossas batalhas Vamos levar uma porrada agora Vamos levar uma porrada agora Veio 8, veio 8 Perdemos o nosso Robin não tem problema, não tem problema. Vamos continuar danos alguns, dando alguns danos aqui. As habilidades roxas levam um tempo para serem carregadas. Ah, tá. Se você for atacado durante o preenchimento da barra, sua habilidade será cancelada. Meu Deus! Beleza, três. Sortudo, dei cinco de dano. Beleza, não tem problema. Vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, vamos, vamos levar um dano. Vamos perder a nossa habilidade. Não tem problema. Acho que vai, agora vai dar. Agora vai dar. Vamos, vamos, vamos, Estelar carrega e vamos vencer mais uma batalha nesse vídeo de hoje. Show! Gostei bastante da Estelar porque ela tem esse... Ela tem esse ataque de cura, né? Na verdade não é um ataque, é uma defesa. E o que é interessante pra gente, porque a gente pode usar pra curar os nossos oponentes. Eu posso fazer ela ter bastante vida e usar essa vida dela pra poder curar todos os meus... Usar essa vantagem de ela ter muita vida pra ficar curando os meus outros heróis, né? Conseguimos então a nova habilidade do Ciborgue, que é a barreira de mísseis, dá 12 de dano, cara, 12 de dano, é muito dano. Talvez o Ciborgue seja uma tropa mais interessante para ser utilizada em ataques, né? Então, ganhamos o nosso outro oponente, temos aqui uns troféus para o lado direito, então vamos em busca desses. Ah, aqui é o... o Mutano, cara, vamos falar com o Mutano? Aqui é o campeonato, provavelmente. Olá, amigo, vamos conversar com o Mutano. Cara, esses mini titãs são ótimos. Esses bonequinhos nos tornam tão adoráveis. Quem diria que seríamos tão admirados no mercado? Aposto que estamos arrasando na internet. Com certeza, cara. E se você acha que o Mutano e os mini titãs estão arrasando na internet, já deixa mais um like. Se você deixou um like no começo do vídeo, deixa outro. Mas cuidado, que se você der dois likes, você tira o like que você tinha dado antes. Então dê três. <risos> Vamos lá, então. Vamos colocar aqui o Robin. Vamos colocar... Só como a gente, um oponente só não compensa a gente usar o Mutano, porque o Mutano, ele dá dano em área, né? Dá tipo dano em área, que dá dano nos três oponentes. Então não vale muito a pena a gente continuar usando ele. Então vamos usar a Estelar, o Cyborg e o Robin nessa batalha contra um Mutano de nível 3. Eu acho que vai ser bem fácil, na verdade, provavelmente, certeza que vai ser bem fácil. A gente ganhou dos nossos oponentes naquela, na primeira batalha lá no vídeo de hoje com bastante facilidade de não, não tanta facilidade. Mas foram três oponentes de nível 10, né, cara? Então, o Mutano se transformou num macacão. Vamos juntar aqui para dar bastante dano. Acho que vou dar 11 de dano. Eu vou dar 13 de dano, porque essa minha flechinha, ela dá 3 de dano. Na verdade, ela dá 5, né, cara? Mas eu vou dar 13 de dano com o meu ataque especial, vou dar um stun e já vou Ah, não, já dei, eu já dei mais 3 de dano extra. Então já conseguimos ganhar do Mutano com apenas um golpe e 65 ouros, o que é excelente. Pegamos mais um nível do Robin e mais um nível da Estelar. Robin de nível 5, então temos aqui customizações. Este boneco agora pode ser customizado na Torre Titã, com mod chips e melhorias. Ó, oh, show de bola! Então agora a gente pode melhorar e modificar o nosso Robin. Temos mais um nível da Estelar, show de bola. Então eu vou fazer como eu não havia dito. Eu vou focar ela no HP, porque ela vai ser uma tropa de suporte. Então eu quero que ela seja bem resistente, né? Beleza. Vamos continuar. O vídeo de hoje, vamos ver o que o Mutano fala. Ah, aqui nada. Eu estava concentrado. Eu nem estava concentrado. Aperte esse botão para pegar um atalho à Torre Titã. Beleza. Tinha moedas para eu pegar ali, mas acabei sendo obrigado a vir aqui. Minha coleção, temos toque. Toque o boneco para visualizar suas informações, temos aqui as informações do meu Robin, Posso, podemos melhorar ele aqui, beleza, toque aqui para acessar a tela de melhorias, show de bola, na tela de melhorias você pode atualizar as habilidades de batalha do seu boneco, ok, se você der, se você der seus bonecos repetidos ou indesejados a Silk, ela, tornará, ela tunará o seu boneco, ah, então o nome da minhoquinha é Silk, beleza, Aqui vai um boneco gratuito de Robin do nível 1, dê um toque nele, executar, assim que vai comer o meu boneco do Robin e melhorar o meu Robin, ao alimentar o boneco, você preenche a barra de melhorias, preencha -a totalmente para atualizar as habilidades, as habilidades do seu boneco, ok? A barra se preenche mais quando você alimenta bonecos similares ao que está atualizando, Toque na Silk para obter algumas dicas, ok. Então a, a Silk, ela fica faminta quando ela vê o Robin, ela fica felizinha quando ela vê um boneco do tipo lutador e tem outros bonecos de outros tipos que ela só vai comer por obrigação. Ok, deu para entender e deu pra gente ter o nosso primeiro contato com os tipos de boneco, né cara? Porque atualmente eu nem sei... Qual tipo é melhor do que o outro, né? Mas vamos lá. Lembre-se, alimentar a Silk com os bonecos os destrói. Ok? Visite-os principalmente quando tiver bonecos repetidos ou indesejados. Beleza! Vamos voltar aqui então: temos o nosso Robin. Vamos, vamos, vamos pular essa parte, porque acho que vai ficar para um outro vídeo esse, esse tipo de gameplay. Vamos em busca de mais batalhas e de mais ouro. Olha, temos alguma coisa aqui. Beleza, vamos pegar só essas moedinhas e vamos voltar. Ok. Today! Ficou de dia, show de bola. Ok. Temos aqui então essa tampa de esgoto. Desbloquei outro bueiro para utilizar o teletransporte. Pegamos um, um, um cachorro quente no lixo e ganhamos mais ouro. Ah, a gente tem que pegar o bueiro que a gente pega atalhos Entendi, entendi De um bueiro pro outro a gente pega atalhos, ok Então vamos lá, temos mais missões pra cá Vamos em busca dessa missão, dessa menininha Que tá com o chapéu da Silk. Podemos conversar com ela? Uhul, jovem titãs Esses jovens titãs são simplesmente os mais fofos Se algum deles fosse de verdade, bem que eu namoraria Quer dizer, isso é meio estranho, né? Principalmente o Seymour Há algo mágico em relação a ele Talvez sejam aqueles olhos grandes e lindos. Você não estaria disposto a comprar um boneco do novo, um, um boneco do Seymour, para mim? Estaria? Ok, vamos então atrás de bonecos. Temos que comprar um boneco da Ravena. Temos que comprar três bonecos do Robin e comprar um boneco do Seymour. Caramba, muita coisa para ser realizada. E o que é essa exclamação ao meu lado? Ao meu lado direito. Vamos, vamos, vamos só pegar aquela exclamação ali. Vamos ver o que é, não sei se é uma batalha, a gente tem que conhecer os símbolos do jogo. Beleza, chegamos aqui, ela me trouxe até a loja de brinquedos, não sei, eu acho que deve ser, porque tem uma missão para ser cumprida aqui. E vamos ver o que é esse chip aqui, né? chip de melhoria. É, vamos ver, aumenta o seu poder em 1. Um. Ah, beleza, não, beleza, ter o chip de vida que deve aumentar a minha vida em 5, ok. Vamos tirar, e o chip de sorte que deve me dar sorte, chip de terra. Que faz chip tipo de fera, na verdade. Começa a batalha com uma reserva de ataque de mais três. Olha só, mano. Mas atualmente a gente tem que comprar bonecos. E não perder nossa grana atual. com Não dá pra vir mais pra cá, beleza? É, perder nossa grana atual dando melhorias aos que a gente já tem. Vamos comprar aqui, vamos ver se a gente encontra. Olha, meu Deus, eu perdi o boneco que eu precisava. Cara, aquele boneco que a gente enfrentou era o George Washington. E agora eu acabei de ver... Beleza, temos o Robin de nível 2. Vamos comprar um Robin de nível 2, porque a gente já tem que comprar. Tira esse Mutano, tira esse Mutano, tira essa Ravena. Tira, tira, beleza, temos só repetidos. Beleza, um Robin de nível 1. Um. Estelar tira. Um, mais um Robin de nível... Ah, não vai dar não tenho dinheiro. Não. Beleza. Temos o George Washington. E beleza, vamos ir ao caixa comprar dois Robins para a gente entregar para a missão entregamos um Robin para missão vamos entregar então esse outro Robin para missão e agora falta outros dois Robins beleza, vamos sair então, a gente já está perto de cumprir a nossa primeira missão só que a gente precisa de mais batalhas, ok vamos batalhar contra esse moleque chato que a gente detonou quicou a bunda dele no vídeo anterior para ver aqui, Ah, vai ser bem fácil, cara. vai ser super fácil é só, é só uma estelar diferente é só uma estelar diferente de nível 3. Vai ser é hiper fácil, vai ser é mega fácil, ou não. Só se acontecer algo bizarro pra gente perder, não acho que será o caso. Eu preciso de dinheiro, então nós vamos arrebentar esse carinha aqui, beleza? Então vamos lá. Melhorando o Robin para gente dar um ataque bem forte. Mais melhoras. E mais melhoras. Ah, vamos, vamos pegar o cyborg Ah, na verdade ele é fraco contra ela. Vamos dar, só pra gente ver como é que é a animação do super golpe do ciborgue. Ele dá 18 de dano, ataca seu alvo e causa dano extra aos parceiros. Caramba, que absurdo que vai ser esse golpe do ciborgue, então. Menos 2 de poder. Ah, tomei um sono, cara. Beleza, vamos lá. Vamos dar só esses 16 de dano aqui, pra gente ver como que vai funcionar esse golpe. Muito legal, ele soltando os mísseis e ela esquivou o cara. Meu Deus, velho, esquivou ainda Não tem problema, vamos dando cinco, De 5 em 5 de dano aqui A gente vai ter que se fortalecer Ela tá tirando o nosso poder Tá sendo bem mais chato do que eu imaginava Pra ganhar dessa estelar Escura aqui, digamos, né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De dano Meu Deus, ela tá dando muito dano, velho Vamos dar um dano aqui antes que ela piore o nosso ataque Vamos tomar mais dano Mais 5 de dano Caramba, a gente vai perder, velho pelo menos, não, não perder. Não perder o Robin, talvez. Vamos, acho que é melhor a gente ir dando vários danos do que... Vamos lá, vai, vai, vai, vai. Não cancelou o ataque dela. Eu deveria ter cancelado o ataque dela. Estamos só com 3 de vida. Vamos pegar a Estelar para ver se ela consegue curar o nosso Robin. Vai, Estelar. Cura o nosso Robin. E o Ciborgue também, né? Que tá... Ah, não, mano. Eu errei. Vacilei. Eu não deveria ter usado o ataque porque agora ela vai... Dar muito dano Cura... Nossa, só isso de cura é muita pouca cura Ela cura muito pouco, na verdade eu, não... eu deveria... Sei lá, mano Ela se cura dois e cura um Nos outros Nossa, eu tô tomando um couro, velho Será que eu vou perder? Sério mesmo? Vou esperar ela usar o ataque que ela usa pra me atacar Vamos, vamos, vamos Velho, ela tá com seis de vida Eu tô perdendo, cara Como assim? Vai Robin, vamos Robin, dá 3 de dano aí, pelo amor de Deus, cara, tá muito mais difícil de ganhar do que eu imaginei, eu soube meu mesmo adversário, e agora eu tô aqui me ferrando, mais 2 de poder, beleza, vamos agora vamos acabar logo com isso, vamos acabar logo com isso, vamos lá, vamos acabar logo com isso, vamos acabar logo com isso, vamos acabar logo com isso, acabamos com isso, finalmente, cara, foi muito mais difícil do que eu imaginava, Você realmente deu muito trabalho, mas beleza, ganhamos mais 50 de experiência, mais 50 de moedas E mais um nível pro Cyborg e mais um nível para Estelar, show de bola Então mano, a gente deu, a gente deu vida pro Cyborg da outra vez Só que esse ataque dele que dá dano em equipe Vale muito a pena de ser melhorado Então vou dar aqui mais força pro Cyborg Porque aquele dano em equipe é absurdo de bom Desbloqueamos uma nova habilidade que é a Dance mais velocidade na barra de batalha Ok, então aquela nossa barra de batalha vai carregar mais rapidamente Seria, que o, mesmo, seria o mesmo do que o dobro de Elixir no, <risos> no Clash Royale Beleza, temos então um pouco mais de moedas Então podemos comprar mais bonecos Então temos aqui, deixa eu ver se eu encontro mais um boneco de nível 1 do Robin Porque ele é mais barato Robin do Multiverso Olha que legal esse Robin, cara Olha que legal muito legal esse Robin, temos Robin de nível 4, Robin de nível 5, Robin dos anos 80, muito show também, muito bonitinho, mas ele custa muito caro e a gente não tem dinheiro para ele. Vamos tentar comprar um Robin mais comum e mais barato, temos esse Robin de nível 2, Robin dos anos 80, vamos comprar esse Robin de nível 2 e entregar ele para a missão. Beleza? Vamos entregá-lo para a missão. Agora a gente tem que comprar um Robin dos anos 80, que ele custa 250. Então vamos ter que ganhar mais ouro para poder completar essa missão. Mas o vídeo de hoje já está ficando muito longo. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Os Minis Titãs. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e esteja gostando do conteúdo e quer assistir mais. Falou então, um grande abraço do Gordinho galera, te espero no próximo vídeo de Os Mil Titãs e até a próxima!